Muita gente acorda todos os dias e diz para si mesmo: vamos lá, é só mais um dia. Ó, oh, para para pensar. Nesse exato momento, eu e você. Estamos em cima de uma bola gigante que gira a 1.600 km por hora que está voando em volta de uma bola de fogo muito maior do que essa e ao redor dela nós ficamos girando a 67 mil km por hora e a gente acorda e pensa, é só mais um dia? Como se fosse a coisa mais normal do mundo? <risos> Não tem nada de normal. E isso que acontece todo dia durante 365 dias é muito especial. Não pode ser só mais um dia. A gente está vivo em cima dessa bola gigante, girando em torno de uma estrela que a distância que mantemos dela nos dá a possibilidade de termos uma atmosfera cheia de oxigênio e a gente pode respirar porque é o que nos mantém vivo. E a gente respira o tempo todo, porque mesmo dormindo o coração não para de bater, porque a gente está jogando esse ar para dentro e a máquina continua a funcionar em modo repouso, até que ela liga de novo. E é só mais um dia? Não pode ser. Não pode ser só mais um dia. Esse lugar é incrível. Tem maravilhas naturais por todo lado. Mar, cachoeira, montanha, floresta, flores, frutas. E a gente planta na terra e tem comida tem água é, é muito especial esse planeta é para levantar todo dia e dizer meu Deus do céu eu ainda estou aqui eu tô vivo em cima dessa bola gigante e muitas pessoas que eu amo também ainda estão aqui isso não é fantástico é para comemorar é para fazer uma festa todo dia pensa esse corpo que você está agora, dentro, é uma máquina perfeita. Ela é feita para sentir. E a sensação que temos quando nos apaixonamos por alguém ou por alguma coisa. Quando eu, quando eu tô com as minhas filhas, por exemplo, com o meu neto, aquela, aquela vontade de abraçar, de apertar, de beijar. O que, que é isso? Eu sou louco por eles. Todo mundo é louco por alguém. Esposa, marido, pais, avós, netos, irmãos... Amigos, um bicho, filhos! Filho, é foda! É um sentimento tão forte que às vezes a gente perde o ar. O que que é isso? É uma coisa física, química, biológica que não pode ser mais um dia. É mais um dia que você vai poder chegar em casa e abraçar aquelas criaturinhas, beijar e dar muita risada junto. A risada é outra coisa curiosa, né? Que, que sensação gostosa que é uma risada, né? A gente ri e é contagiante e a gente não imagina o quanto de benefício que gera para o nosso corpo uma gargalhada, uma gargalhada, desopila o fígado, melhora o sistema imunológico, rir é remédio gente. Charlie Chaplin dizia que um dia ser uma gargalhada é um dia perdido e eu concordo plenamente com isso. E todo mundo ri do mesmo jeito em qualquer lugar desse mundo. Não é curioso? Outra coisa que às vezes a gente não se dá conta, fazer as suas necessidades fisiológicas todo dia direitinho. Cagar, mijar, peidar. Outro dia eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves com a Hebe no YouTube e ela perguntava: o que é que você mais gosta de fazer, Dercy? Ela disse: eu gosto de comer. Ah, comer é bom, né? Mas cagar é bom também. Ah, cagar é ótimo. É tão verdadeiro, né? Você poder fazer isso sem precisar de ajuda de ninguém é para levantar todo dia e agradecer. E é tudo tão rápido, tão efêmero. Quando você vê, já foi. Nós somos os únicos seres sobre a face da Terra que sabemos da nossa finitude. E no que deu aquela primeira respirada do bebê, o taxímetro já começa a rodar e começa uma aventura que ninguém Escapa dela com vida. O Dalai Lama dizia que só temos dois dias no ano em que você não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. Você não pode fazer nada ontem. Você não pode fazer nada amanhã. É só o agora. Então, não pode ser só mais um dia. É um grande dia. Aproveite um azul e um queijo. Um abraço e um beijo.